Olá, meu nome é Polose, eu sou especialista em hábitos de sucesso. Eu estou desmendando os segredos da mente para você sair da média e alcançar o sucesso em todas as áreas da vida, atingindo a vida plena que você merece. Vamos lá então, como é que você faz para eliminar de uma vez por todas a preguiça de fazer atividade física? Eu passei por isso na minha vida, eu cheguei a pesar 130 quilos, eu tinha uma vida extremamente sedentária, teve uma época da minha vida que de final de semana eu comprava pizza, o meu programa era com a minha esposa, eu comprava uma pizza. Uma caixa de bombom e mais uma Coca-Cola de 2 litros, e aí eu comia. Minha esposa comia só dois pedaços da pizza, eu comia seis pedaços, comia a caixa de bombom inteira e depois tomava dois litros de Coca-Cola. Eu não tinha força de vontade para fazer atividade física, então eu cheguei nessa condição de 130 quilos. E aí, como é que eu consegui mudar? Como é que eu criei o ato de fazer atividade física? E a primeira forma de você conseguir fazer atividade física, seja uma academia, fazer uma caminhada, uma corrida, natação, não sei. Aquilo que você gosta é você ter um porquê. Se você não tiver um porquê muito forte, que vai levar você a acordar cedo ou chegar cansado do trabalho para fazer atividade física, se você não tiver esse porquê que te move, qualquer outra coisa vai tomar o lugar. Você não vai ter a força necessária para conseguir cuidar da sua saúde se você não tiver um porquê. Eu tava conversando com um amigo esses dias, ele falou, pô, Polozzi, eu gostaria de emagrecer, cara. E ele tava assim, bem gordinho, e ele falou, tá, mas por que, que você quer emagrecer? Ah, sei lá, não tô mais confortável em ficar dessa forma. Eu falei, mas qual é a qual a dificuldade? Qual o problema de você estar tá desse jeito? Ah, não, cara. Eu fico bem. Ele falou assim, não, eu tô bem assim. Eu pego mulher, como o que eu quero. E aí eu vi que ele não tinha um porquê. Eu falei, tá, mas e se você emagrecer? Ah, sei lá. Eu tô confortável dessa forma. E ele não tinha congruência. Então, qualquer coisa que aparecer, uma oportunidade de comer, de sair, de... a pessoa não vai ter força o suficiente para conseguir falar não, recusar uma comida ou ter força para fazer atividade física. Então, o porquê é o que te move. Qual foi o meu porquê? Eu cheguei num momento da minha vida que eu estava extremamente obeso e por conta disso eu não tinha mais ânimo, sabe? Tava desanimado, preguiça, acordando tarde, não tinha disposição. Até na minha autoestima, sabe? O fato de me olhar no espelho, isso estava me afetando. Aí eu colocava uma roupa, não me sentia bem com aquela situação. E depois que eu entrei para o mundo do desenvolvimento pessoal, eu comecei a me importar com saúde, entender que era necessário eu cuidar da minha saúde. Qual foi o porquê que eu trouxe para mim? Eu falei assim, cara, eu preciso ser exemplo, porque eu comecei a fazer coaching com as pessoas, eu comecei a ensinar pessoas como ter progresso na vida e como é que eu ia ensinar as pessoas se eu mesmo não conseguia ser exemplo naquilo que eu ensinava. Então isso foi um grande porquê pra mim. Eu falei, poxa, eu preciso desenvolver hábitos de sucesso, eu preciso começar a fazer atividade física pra eu conseguir mudar a minha situação e mostrar para as pessoas que isso é possível. E esse era o meu grande porquê. Aí quando eu chegava pro o trabalho eu sempre falava, ah, eu não tenho tempo para fazer atividade física porque eu trabalho o dia todo, pego ônibus, tenho que ir para outra cidade. E sabe o que eu fazia? Quando eu chegava em casa eu ficava com os meus filhos ali, ajudava minha esposa. E quando era 10 horas da noite, 10 horas, eu ia para a rua correr. O lugar era seguro para eu poder correr ali. Voltava 11 horas, aí tinha que tomar banho, dormir, conseguia dormir meia-noite. E 6 horas da manhã estava de pé novamente para ir para trabalho. Então eu parei de. Dar desculpas e comecei a ter esse porquê mais forte que me movia. Qual é o seu porquê? Você tem que pensar qual é o porquê de querer fazer atividade física? É por conta da saúde? Tem pessoas que conseguem o porquê evitando morrer, sabe? Elas vão no médico, aí elas falam assim: olha, se você continuar do jeito que você tá, ela faz os exames clínicos, se você continuar do jeito que você tá, você vai morrer. Isso dá um porquê, gera uma alavanca forte nela para ela começar a cuidar da saúde. Então, se você não tiver um porquê e te move, qualquer preguiça vai ser mais forte. Então determina um porquê. É estético. Às vezes o porquê pode ser estético. Ah, porque eu quero ficar bem, eu quero me olhar no espelho, eu quero pôr as roupas que eu gosto, eu crio uma imagem de como é o meu corpo e aquilo me motiva às vezes o porquê pode ser saúde, poxa, eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter mais disposição, eu quero ter mais energia. Às vezes pode ser até para melhorar meu relacionamento, não sei. Cada um tem um motivo, cada um tem um porquê e não existe certo e errado, existe aquele seu porquê de fazer atividade física. Então a primeira coisa nesse vídeo que é você definir o seu porquê. E se você puder escrever, pegar um caderno e escrever esse porquê, vai se tornar ainda mais forte. E você corta e pega esse seu porquê e deixa num lugar que você vê sempre. Pode ser no papel de parede do seu celular, pode ser na parede para você sempre olhar para aquilo e ver que você tem um porquê que te move outra forma de você se motivar a fazer atividades físicas é criar desafios como assim desafios você pode colocar assim olha eu quero em tanto tempo colocar uma meta estabelecer uma meta eu quero em tanto tempo correr 5 quilômetros correr 10 quilômetros e você fala assim bom daqui seis meses eu quero correr 10 quilômetros se for essa atividade física e você vai fracionando quebrando isso que te dá um desafio o ser humano ele é movido a desafios se eu tiver uma meta e um alvo isso me ajuda a perseguir essa meta. Pode ser uma meta de treinar todos os dias. Poxa, se eu conseguir treinar todos os dias da semana, isso vai ser uma grande superação para mim. E eu busco esse desafio. Às vezes essa meta pode estar atrelada ao peso que você quer. Você tem um determinado peso que você quer atingir, você vai falar assim, bom, daqui três meses ou seis meses, eu quero pesar X, e você escreve esse X. E aí você vai quebrando em submetas. Bom, então eu preciso eliminar tantos quilos nessa semana, tantos quilos nessa, ou ganhar massa, buscar um acompanhamento, e você vai colocando se você está atingindo essas metas no papel isso cria motivação para você se superar superação faz parte do nosso crescimento então se você quer crescer e evoluir na vida você precisa se superar estabeleça metas crie desafios chame pessoas para participar de um desafio com você eu tenho um grupo por exemplo que dentro desse grupo a gente tem um desafio de 90 dias de quem treina mais durante esses 90 dias e a gente vai postando a foto dos nossos treinos e vai fazendo como se fosse um check-in olha treinei hoje treinei hoje. E existe uma competição. Então é muito importante você gerar um desafio para ter uma motivação interna. E a terceira forma de você conseguir se motivar a fazer atividade física é buscar aquilo que você gosta. Não necessariamente você precisa fazer uma academia, porque a maioria das pessoas fazem ou é mais fácil. Você tem que procurar algo que te traga prazer. Às vezes é uma caminhada e durante essa caminhada você vai ouvindo um audiolivro, você vai ouvindo um podcast, assistindo vídeos do YouTube, né? Você deixa o vídeo rodando, põe o celular no bolso e vai aprendendo algo. Você precisa de Agregar algum prazer naquilo que você está fazendo às vezes você começa a fazer uma natação e percebe que gosta disso então se você conseguir trazer prazer para atividade física você vai ter muito mais motivação em conseguir fazer essa atividade e aí você vai ter todos os ganhos que é melhorar a sua energia melhora a produtividade melhora a autoestima até o foco então existem pesquisas que mostram que até o seu foco melhora por conta de você ter mais energia no seu corpo de repente você pode baixar um aplicativo ou pegar vídeos no youtube para fazer hit em casa mesmo 12 minutos porque às vezes as pessoas dão a desculpa que não tem tempo ou 12 minutos de treino ali bem focado já é o que vai trazer muito ganho para sua energia. Então o que você vai começar a fazer a partir desse vídeo? Tomar uma decisão, ache o seu porquê, então. Você vai escrever no seu caderno qual é o seu porquê que vai mover você a cuidar da sua saúde, cuidar da sua energia, fazer alguma atividade física. Você vai determinar metas e gerar desafios para você criar micro vitórias para o seu cérebro, para você ir vencendo esses desafios, e você também vai definir qual é a atividade que vai trazer prazer para você, como é que você vai agregar prazer a essa atividade? Às vezes chamando um amigo para treinar junto com você, para fazer uma caminhada, ouvindo um audiolivro, um pode não sei, mas você tem que agregar algum valor, algum prazer nessa atividade para ela não se tornar algo pesado, algo que você quer fugir, que você quer correr daqui. Entendeu? E com essas três dicas, eu tenho certeza que virando essa chave na tua mente, você vai conseguir ter mais disposição, energia e passar a fazer atividade física agora deixa eu saber se você gostou dessas dicas dá um like nesse vídeo aqui e aproveita para se inscrever no meu canal clica aqui no botão vermelho inscrever-se e ativa o sininho é muito importante você ativar o sininho porque toda vez que eu postar um vídeo novo ajudando você a ter prosperidade e abundância em todas as áreas da vida você vai ser notificado então se inscreve aí e ativa as notificações e para finalizar me segue no instagram vai na busca coloca lá poloz e underline oficial e me segue porque lá eu compartilho meu dia a dia nos stories posto mais conteúdos para você evoluir e ter sucesso em todas as áreas da sua vida porque você merece ter uma vida plena um forte abraço